Meu nome é Zilda Gomes. Eu em 2016 descobri um câncer da mama e eu fiquei meio sem chão, assim, eu não sabia para que lado correr, que a gente nunca teve isso na família e foi quando me apresentaram a Associação Portadora do Câncer aqui de Presidente Prudente, né? E eu tive todo o apoio, todo o apoio que assim me levantou bastante. E eu sofri muito nessa época, que no mesmo ano que eu fiz o tratamento, eu perdi minha mãe e a minha irmã. Depois de três meses assim, eu perdi uma, perdi a outra. E aí eu tive o apoio da assistente social daqui, que ela me orientou tudo certinho. Eu, eu passei pela assistente social, meus filhos passaram pela assistente social, meu esposo, depois eu tive o apoio também, tudo gratuito, da psicóloga, da assistente social, da, da fisioterapeuta depois da cirurgia. E todas as vezes que eu chegava lá, eu tinha refeição, café da manhã, almoço, tudo gratuito, então, né, eu quero parabenizá-lo eles e pedir as pessoas que continuam doando bastante mesmo, porque é uma, uma assim, associação muito verdadeira, eu sou prova disso, eu passei pelo câncer, venci, graças a Deus, e agradeço todos os dias a Deus por hoje eu estar trabalhando aqui com eles. Olá, meu nome é Rosa Renault eu tô passando para parabenizar os 23 anos de existência da Associação de Apoio ao Portador de Câncer de Presidente Prudente. Como paciente do Hospital do Câncer de Presidente Prudente, eu pude acompanhar o excelente trabalho que é desenvolvido através da associação. Um trabalho acolhedor, um trabalho humanizado. A todos que contribuem meu mais sincero agradecimento e obrigada por fazer a gente voltar a sorrir. Tchau! Hoje a APC, Associação de Apoio ao Portador de Câncer, completa 23 anos de existência. Quando foi fundada esta entidade, o nosso objetivo era a construção do Hospital do Câncer. Hoje sentimos orgulho porque o hospital já está em pleno funcionamento. Então, a Associação de Apoio ao Portador de Câncer conseguiu o seu objetivo maior, que era o hospital. Mas ela continua em franco atendimento a todos os pacientes oncológicos, dando plena geral e total apoio né, aos pacientes com assistência social, serviços psicológicos, serviços fisioterapeutas, e atendimentos assistenciais. Nossos agradecimentos principalmente a todos os funcionários nesta entidade e toda a sua diretoria.